Bye. Venha, olhe. Está ali uma coisa. Um morto. Olhe uma pessoa. A veja, está ali uma pessoa. olhe Ali. Ali. Entre as duas árvores. Deve ter acontecido agora mesmo. E não há trânsito. Há cada coisa. Quando passámos por aqui, não havia nada. Absolutamente nada. Absolutamente nenhum trânsito. Está coberto. Com papel de embrulho. Alguém o cobriu. Venha. Pegue o meu missão. Não pode pegar-lhe, pele. Quando passámos por aqui, não havia absolutamente nada. Mas nada. Ouviu alguma coisa quando passámos? Não. Absolutamente nada, posso jurar. Deve ter acontecido agora. Ouvi uma coisa? Havia uma coisa, talvez? Não. Não vi absolutamente nada. sem nenhum trânsito, não é? Deve ter acontecido quando estávamos na igreja. Reparo. Está tapado. Alguém o tapou. Com papel de embrulho. Alguém o deve ter visto já, senão não estaria tapado. Alguém deve tê-lo atropelado e taparam-no logo. Com papel de embrulho. Os mortos tapam-nos sempre com papel. E esse está tapado com papel de embrulho. Há cada coisa. Ah, venha, mas venha. Não tenha medo dele. Os mortos não fazem nada. Já vi tantos mortos na minha vida que não tenho medo. Repare, está tapado com papel de embrulho. Mas porquê que deixaram assim se o taparam? Porquê que o taparam? Alguém o tapou, repare. Sim. Com papel de embrulho. Sim. Papel de embrulho tão grande. Sim. passou alguém com papel de embrulho. Atropelaram-me. Passou logo alguém com um papel de embrulho. Mas que papel de embrulho tão grande. É um homem! É isso! Sim! Isso! Um homem! Um homem! Venha! Venha! Venha! Não tenha medo! Um homem! Um homem! Cada coisa! Talvez a gente o conheça! Venha! Mas venha! Talvez a gente o conheça! é esse homem! Mas um morto... É horrível! Vá lá! Já vi tantos mortos! Venha. Não tenha medo, Avenha. Os mortos há que olhá-los na cara. Dizia sempre o meu pai. Venha, não tenha medo dele, venha tranquila comigo. Trânsito absolutamente nenhum. Tão tranquilo tudo. Não vem, não. Nenhum trânsito, não. É um rolo de papel. Alguém o perdeu? Algum caminhão? Viu? Olha também! Um rolo de papel. Um rolo de papel. Um rolo de papel nada mais. E eu que acreditei que era um morto. Mas não passa de um rolo de papel. A cada coisa... Ah! A cada coisa! Tudo cruzes toásticas! Coisa. São os cartazes que o meu marido queria pôr de noite. Os cartazes com as cruzes suásticas, compreende? Tudo cruzes suásticas. Há cada coisa. Tudo cartazes com cruzes suásticas e nós que acreditámos que era um morto. Apenas cruzes suásticas. Que palhaço é o meu marido! Que palhaço! Perto os cartazes mesmo depois de eu lhe ter dito que os atasse bem à motorizada. Que palhaço! Que palhaço! Eu tinha-os atado melhor. Venha, pegue-nos -me cartazes. Apanhe-os aí, pegue-nos. Vai ver se passa alguém nos E precisamente hoje não passa ninguém. Se pesam muito, diga-me. Venha, dê-me uma missal. Eu levo. E esta noite vou eu colocar os cartazes. Olha é o meu marido. Venha, mas venha!